Como vocês me pediram hoje, vou-vos mostrar o que eu levo no meu saco de ginásio. E vou também tirar algumas fotos de Tumblr, porque vocês já sabem como é que o canal funciona. A primeira coisa que eu vos quero mostrar são as minhas sapatilhas ASICS. Eu já as tenho há 3 anos e elas estão perfeitas, por isso aconselho mesmo muito. Para estas primeiras fotos, quis dar mais destaque às chapatilhas, por isso elas estão em primeiro plano. Sentei-me no chão e deixei que as sapatilhas fossem a coisa mais próxima da lente. Podem fingir que estão a apertar sapatilhas ou simplesmente fazer alguma pose para a câmara. Fotos sentadas funcionam sempre super bem. A próxima coisa que eu vos quero mostrar são as minhas leggings. Eu tenho imensas, como já viram num dos últimos vídeos, mas estas são as mais recentes. São pretas, simples e super bonitas da Abiatis. Estas são umas leggings diferentes do normal. Não têm costura na zona dos tornozelos e não desfiam. Podem cortar com uma tesoura e fazer umas leggings de stress super giras. E para estas fotos, fui buscar a minha bola azul de exercício e sentei-me nela. Eu adoro o toque de cor azul na foto e acho que as fotos, embora sejam muito simples, resultaram mesmo bem por causa disso. Para o ginásio, em relação ao de esporte ou levo algo deste género, da Beatis ou um sutiã normal. Tirei estas fotos no quarto e aproveitei a luz forte da janela e coloquei-me à frente dela para criar uma espécie de silhueta. E para todas estas fotos que eu vos estou a mostrar, eu tenho utilizado o meu comando, mas vocês podem facilmente usar o temporizador da vossa câmera ou do vosso telemóvel. Para aproveitar ainda mais a luz incrível que estava no quarto, mudei-me de posição e mudei também a câmera de posição. Coloquei-me virada para a janela para apanhar o máximo de luz possível. Vocês podem tirar fotos do corpo todo, meio-corpo ou até mesmo de retrato, porque essa luz de sol, como está a passar pelas cortinas brancas, fica uma luz muito suave na pele e essa luz é perfeita para retratos. A seguir adiciono o saco com o meu pente, para fazer o rabo de cavalo e para depois do banho. Eu levo também sempre o meu aliquete para o cacife do ginásio e o meu mp4 para ouvir músicas enquanto corro. E este mp4 custou cerca de 20 20€ e foi das melhores compras que eu fiz. Já o tenho há cerca de 2 meses e ainda não o uma única vez. Também levo sempre o meu perfume para depois do banho e claro um shampoo e gel de banho para o banho em si. Ando agora a testar este gel de tosse vegan, mas ainda não estou muito habituada ao cheiro a morango. E também utilizo este recipiente de shampoo que gostei muito de estar, mas que já terminou há já alguns meses. Para o banho, levo também os meus chinelos e para além desta toalha de suor, que é obrigatória numa ginásio, também levo claro uma toalha bem grande para o banho. E levo sempre uma muda de roupa, umas cuequinhas e umas meias fresquinhas para depois do banho. Por último, mas muito, muito importante, a minha garrafa d'água É mesmo muito importante levar para ir bebendo durante o exercício. E para estas fotos saí de casa e coloquei-me à frente do sol. Como estava quase no fim do dia, as fotos ficaram com um efeito de luz mesmo muito giro. E claro, o meu saco. Ele já tem muitos anos, mas está como novo, tirando as letras que diziam o Mike Davis que <risos> desapareceram completamente. Adoro este saco, cabe tudo e é super giro, adoro a cor, cor de rosa. E são estas as coisas que eu levo no saco de ginásio. Espero que tenham gostado e não se esqueçam de subscrever e ativar as notificações para serem as primeiras a cá chegar. Se tiverem ideias ou sugestões, deixem nos comentários que ajuda imenso e vemos no próximo vídeo. Tchau!